E aí tudo bem, Alexandre Nogueira? Mais uma vez com você. E hoje aqui passando para mostrar a tela nova de anúncio do Mercado Livre. Eu sei que para muita gente isso já virou, mas tem gente que ainda não virou a tela nova de anúncio. Inclusive no meu ver, tá? Todos esses problemas que nós estamos tendo com anúncios aí de não gerar etiqueta, de não entrar a venda, de habilitar frete grátis acima de 120 ou não. Tudo isso aí é dessa virada no meu ponto de vista, tá certo? Então, analisando a tela agora, muita gente não gostou. Eu, particularmente, também achei que tem muitas coisas ruins dentro da modificação de anúncio, embora eles tenham trazido algumas funções legais, tá? A parte de filtro aqui, ó, você pode filtrar. Uma das principais mudanças que a gente teve foi no estado, do estado do, do produto. Então, agora é ativo e inativo, tá? Então, ali, esses são os filtros, não mais é, pausado, finalizado, sem anúncio ativo e inativo. Mas que você tem todos os filtros, ó, por forma de entrega, custo de envio, tipo de anúncio, tipo de venda, condição do produto, qualidade do produto. Aqui a qualidade agora, isso aqui, ela é medida pela quantidade de ficha técnica que você tem preenchida. Ah, eu quero, isso aqui é legal também, eu quero ver todos os meus produtos que podem oferecer desconto, os que não podem. Ah, eu quero oferecer desconto nos que eu posso. Então você consegue filtrar, tá, e trazer essa, essa quantidade de informações do jeito que você quiser. Fazer a busca aqui como sempre pode fazer, tá. Um outro ponto legal é a modificação em massa, então agora você abre aqui, ele deu uma estilizadinha aqui na tela, né? uma tela que já existia alguns pontos. Aqui você vai ter, se você tiver sem anúncio, ele vai listar os anúncios aqui, você modifica facilmente aqui de forma rápida. Aqui a forma de envio, se é ativo e inativo, até mesmo o preço, quantidade em estoque, já vai salvando isso. Pode adicionar variações clicando aqui do lado, tá? ele, ele abre uma outra telinha aqui de variação, ó. certo? Você pode ir, ir ver só as fichas técnicas e ir alterando elas em massa. Então, se tivesse 50 produtos, teria 50 produtos aqui embaixo. E você poderia ir alterando essas informações. E ao mesmo tempo, você consegue habilitar e desabilitar as colunas que você quer realmente visualizar naquela primeira tela do Visão Geral. Ó, aqui. Tá, eu quero desabilitar a retirada pessoal. Seleciona aqui. Ah, eu quero habilitar... Eu quero ver o código do anúncio, eu quero ver o SKU, tudo isso aqui você consegue, você monta essa tela, Só que também ficou bem legal, tá? Agora a parte que não ficou legal, aqui ele já mostra o que que tem, tá vendo? Qualidade satisfatória, e aí ele deixa você modificar a sua publicação, né? E essa tela de modificação eu não gostei dessa divisão, tá vendo? Você tem aqui, aí você tem título, preço e as fotos. Código Universal tá bom. Aí você tem que salvar essa tela para poder mexer nessa próxima tela e ela ser influenciada. Aí você tem aqui a forma de entrega. Tudo que você vai fazer tá, você tem que ficar alterando. Então, por exemplo, se esse aqui fosse um produto abaixo de, de, de 120 reais, eu teria que confirmar, certo. Para eu poder vir aqui e mexer na entrega, tá? É que esse produto está fora do mercado envios. Mas aí, se eu quiser subir esse produto acima de 120 para ver o valor, por exemplo, do frete grátis, que era algo que você conseguiria ver antes, tá? Você teria que vir aqui, você tem que alterar ele para cima de 120 para poder valer. Então, isso aqui eu achei que ficou ruim, porque você tem que ficar informando algo aqui para poder visualizar nas outras, e aí eles separaram, a ficha técnica está aqui, aí eles colocam, ó, fica, veja os dados que preenchemos por você, tá vendo aqui, então eles preencheram isso aqui, eu posso mudar. Essa questão de largura, profundidade e altura é bem legal, o Mele começar a pensar nisso, tá? a gente esteve no Mercado Livre lá, conversando bastante com o pessoal, e eles já estão mudando um pouco como eles estão se baseando no frete, ainda não está o ideal, mas essa opção, por exemplo, de largura, profundidade e altura, já está disponibilizada na API também para a gente começar a informar. Não tem uma previsão de utilizar isso realmente, mas já está já tá ali. Então já é um bom sinal. Forma de entrega, eu vou e salvo. Tipo de anúncio, qual é o tipo de anúncio que eu quero. Ah, não, eu quero jogar isso aqui em exposição máxima. Quero colocar aqui ela como exposição máxima, colocar ela como premium. Ah, legal. Ah, agora que eu vou, vou alterar minha descrição. Consigo alterar a descrição aí, eu salvo ou cancelo? Vou colocar vídeo, salvo ou cancelo? Então eu achei que ficou muito... Ah, faz uma coisa e salvo, faz uma coisa e salvo, faz uma coisa e salvo. Então, tipo, seria a mesma coisa se essa tela inteira tivesse aberta e você já conseguisse ir passando pela tela. Então eu acho que isso acabou faltando um pouco, tá? Essa parte nova aqui, ele lista alguns objetivos que ele coloca pra você. Então o meu tá sem código universal aqui, ó, então... Ele já coloca que só falta esse objetivo para ele me dar 100% aqui. Mas ele colocou, você melhorou o seu preço, eu melhorei o preço, você preencheu a ficha técnica, você recebe, recebe com o mercado livre, mercado pago, você aumentou a exposição, você oferece parcelamento sem juros e você anunciou. Ah, Lê, mas se o meu tiver 70% porque eu não quero é, anunciar no prêmio, Não tem problema, ele tá te dando, tá? Ou que ele considera para dar mais relevância, mas não quer dizer que todo mundo tem que cumprir todos os requisitos que eles falam ali, tá certo? Até porque, dependendo do caso, ele vai te pedir um, ah, um frete grátis, ele vai te estimular em alguma coisa da categoria que você não vai conseguir cumprir, tá? Então, aqui continua valendo ao modificar, alterar a categoria porque eu não tive venda né, nesse anúncio, pausar, se eu quiser pausar esse anúncio, aí ele inativa o anúncio, anunciar semelhante, tá? Ele volta para a tela antiga, ou tem um problema com esse anúncio. Isso não mudou. Tá certo? As preferências aqui, ele só continua do mesmo jeito, tá? Você vai lá para a campanha de publicidade, ver as dimensões máximas permitidas. E aqui, escondidinho no livrinho, tem aqui, ó, ir para a versão anterior. Só então, se você não gostou, tá achando ruim, quer voltar para a versão do anúncio, você coloca aqui, e ele pede uma pesquisa de satisfação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui Acredito que se todos os campos estivessem abertos, não dependendo de ações em um ou outro campo para poder salvar ou, né, ou visualizar, seria melhor dentro da tela de modificar. Pronto. Coloco aqui, aí ele volta você lá para a versão anterior e você pode alternar para a nova hora que você quiser. Tá certo? Então aproveitem, testem aí, naveguem, façam as observações de vocês, tanto aqui quanto lá dentro do próprio Mercado Livre, para eles poderem ir balizando se eles acertaram ou se eles erraram. O que, que você achou da área de anúncios nova? Deixe seu comentário aqui embaixo, se inscreve no canal aqui, dá o seu like, vamos que vamos e quarta-feira já voltamos com vídeo sobre planejamento. Valeu!